A minha mãe, ela foi fazer uma operação que todo o sangue dela estava contaminado. Olha que loucura. Ela fez uma transfusão de todo o sangue dela. E o médico só falou pra ela. Não, você tá boa, tá legal. E falou que durou muitas horas. O sangue da minha mãe foi trocado inteirinho. 15 anos, minha mãe se consultando com esse cara. Esse cara sempre falou assim, Ah, você tá bem, tá forte. Pô, que é isso? Ah, não, porque eu tô com papo. Ah, tá nada, tá fo... é gatona. Sempre chamava de gatona. aí gatona. O que? pá. E minha mãe indo. Aí esse cara morre. E aí, olha a coincidência. Eu fui com ela nesse doutor Carvalho algumas vezes e eu lembro da primeira vez, cara. Quando ele entra, na, a minha mãe entra na sala, ele pega a ficha, lê o nome da minha mãe e falou assim, você é a dona Zilda? Paciente do doutor Ciscato? E ela falou, sou. A senhora tá viva? Ela assim, tô. Não, porque a gente não dava dois anos de vida pra senhora. A senhora foi estudo de caso. Cara, daí por diante, minha mãe entrou pra ter labirintite. Minha mãe começou a ter problema no rinde, pô, não sei aonde. Eu sei que de, de daí então, cara, ela foi definhando. Então, olha o poder que você joga em cima de uma autoridade. O cara sustentou a vida dela praticamente ali jogando. Você tá bem. Isso muda pra caramba. Você consegue mudar o seu estado físico pelo seu estado mental.